Companheiros e companheiras, vou mostrar para vocês como se faz um doce de abóbora Aquele doce de abóbora de verdade mesmo, doce bem sertanejo Abóbora não sei nem falar que é sertanejo, que de qualquer maneira foi criado na fazenda né O sertanejão aqui é eu agora e vou fazer esse doce para você Vou fazer esse doce e vou mostrar para você Primeiro você pega a abóbora, a abóbora de boa qualidade Essa abóbora é abóbora boa, abóbora própria para doce mesmo tá? Porque hoje você tem vários tipos de abóbora Essas abóbora aqui, que é a morango, ela dá doce Mas não é aquele doce né? Ela é gostosa, mas é um doce uma massa muito fina Agora um doce de abóbora, para você fazer aquele doce de abóbora E você pôr coco ralado, né E para ficar gostosa mesmo tem que ser esse tipo de abóbora aqui, ó, que ela tem umas linhas nessa abóbora. Ela tem umas linhas que eu não limpei direito aqui ainda, né, ó. Eu sei cortar, mas eu deixei assim para mostrar para você. Por dentro dela, ó, ela tem no bagaço, ela tem umas linhas, né. Então, aí é esse tipo de abóbora grande, né, ó. Essa abóbora rajada, abobrona grande, até abóbora menina. Outras abóbora aquela abóbora que eles dá para porco no, no, no sítio essa abóbora é a abóbora ideal para fazer aquele doce que dá ponto de doce de cortar o doce para comer de colher também bom, vamos lá uh, como é que faz esse doce para cada, por exemplo, para cada 3 kg de abóbora cortada assim para cada 3 kg, mais ou menos, se não tiver balança calcula mais ou menos 3 kg da abóbora para você cortar o doce é, vamos dizer assim, é, 3 kg de abóbora você vai pôr 1,5 kg de açúcar açúcar cristal de preferência, tá doce para cortar então você pega é, 3 kg de abóbora 1,5 kg de, de açúcar a metade do, do, do que você pesou de abóbora você põe a metade de açúcar tá não põe água, viu gente? põe numa panela grossa, fogo baixinho e tampa, deixa aquela sozinha vai soltando a água e vai cozinhando, tá? E você já põe o açúcar em cima Aí você pega, depois você corta o limão, a casquinha do limão Tira a casquinha, só aquela casquinha por fora E não a parte branca não, sabe? Tira a casquinha do limão e você pedacinhos e você põe junto no doce Que ele dá um sabor fora de série E depois você pega o cravo da Índia também, né, ó Cravo da índia, você pega mais ou menos assim, vamos dizer, para 3 kg de, de abóbora Você vai pegar mais ou menos uns 12, 15 cravinhos Uns dois pedaços de canela, que não está aqui no momento, que eu tá, esqueci de pegar aqui, está na dispensa E aí você põe, no, tampa a panela e deixa ele fervendo Quando ele vai cozinhando, vai soltando a água, ele vai pegando, você põe no fogo, né, no fogão E aí ele vai soltando a água da... da depois, que eu vou mandar outro vídeo na sequência que fazer uma montagem legal, mas quando estiver fazendo tá para você ver como é que fica. Então, você corta bem cortada a abóbora, como eu fiz aqui, cobre de açúcar por cima, né? Cada 3 kg de abóbora, um kg e meio de açúcar cristal. E você pega coco ralado seco, aquele sem açúcar, né? E você põe, por exemplo. Cada 3kg de abóbora, para ficar um doce legal, você põe é, 300 gramas de coco ralado. 300 até 400 gramas de coco ralado. Quando o doce estiver apurando mesmo, já estiver assim, aí você tira os pedacinhos de canela, tira os pedacinhos de cravo lá do meio para não ficar aparecendo. E o limão, ele quase desaparece as casquinhas e dá um sabor muito bom, de verdade. Vou encerrando aqui esse pedaço, depois eu recorte e eu vou montar para frente outro vídeo, tá bom? Então pessoal, prosseguindo aqui com o nosso doce de abóbora já adiantei bem aqui E vou mostrar pra vocês agora, ó Como a gente casca a abóbora, né? Ó, Pega essa abóbora aqui, tem um pouquinho de fiapo, ó E aí eu vou cascar a abóbora, né? Ó, vou cascar ela, tirar esse fiapo aqui, ó Pra ficar aquele doce elegante sem problema, né? E vamos descascar a abóbora, né? Não é descascar o abacaxi nem o pepino, não, hein, gente? É descascar a pobre mesmo aqui, ó. Com muito cuidado aqui com a faca, pra você não, não machucar as tuas mãos, né, ó. É que eu tô sem um pouco de ângulo aqui com a, com a, com a máquina pra filmar, porque fazer sozinho é difícil, não tem ninguém pra me ajudar aqui, só Deus, mesmo, né mano, né? aí casquei, ó. Cortando a abóbora aqui, ó. Na panela. Depois eu vou prosseguir mostrando para vocês. Como eu mostrei, ó, ela tem esses fiapos, que é muito importante você limpar tudo esse fiapo dela. Ó. Tirar todo esse fiapinho. Ó, fica limpinha. E agora nós tira a casca, não. E muito cuidado para não cortar a mão, viu? Porque para cortar a mão é muito fácil. De preferência a abóbora cascuda, olha. A abóbora cascuda, ela e tem essas linhas nela. Ela dá um doce maravilhoso. Aqui você pode fazer o doce de abóbora com coco. Ou você pode fazer o doce de abóbora normal, sem coco, tem gente que não gosta de coco, né? E você pode também fazer o doce de abóbora de cortar, ou você pode fazer o doce de abóbora de, para comer de colher, né? Também fica muito bom. Aqui depois eu vou prosseguindo, eu vou dar uma interrompidinha no vídeo para não faltar um comprido, depois nós prosseguimos mais, tá bom? então gente, deu uma paradinha aí pra acabar de cascar a abóbora que é demorado né, pra não ficar longo o vídeo mas e agora nós vamos continuar, aí tá todas as cascas da abóbora, já que eu casquei né e, e aqui tá a abóbora né, cascadinha tudo na panela, aqui tem mais ou menos aproximadamente uns 5 kg 5, ,5 kg e meio de abóbora, e agora eu vou acender já o fogo, vou dar uma levantada no fogo e vou pôr a abóbora lá né? Vamos lá, olha pra você ter ideia. Parece que é pequenininha a panela, mas olha o tamanho do fogão aí de cinco boca. Olha o tamanho da panela lá para você comparar. Dá para perceber, ó, né? olha só. Então é, é isso daí. Agora eu vou acrescentar: como esse doce de abóbora aqui, eu vou querer fazer um doce para comer de colher. Né, para não ficar aquele doce de cortar vou pôr menos açúcar aqui tem mais ou menos 5 kg de abóbora picadinha Ó, 5 kg de abóbora tá descascadinha bonitinha na panela aí eu vou pôr agora 1,5 kg de açúcar que para mim é o tanto certo de açúcar tá ó. vou pôr esse açúcar cristal eu gosto muito, ele é mais... tem menos química, viu? Esse, o açúcar de cristal é, o açúcar cristal mais ou menos eu vou pôr um quilo e meio de açúcar e vou jogar aqui também mais ou menos, ó uns 15 cravinhos da Índia minha mão tá até meio amarela ainda porque é, eu ainda não lavei as mãos eu depois, depois lavo com a buchinha ela aí mais ou menos uns 15 cravinhos você põe junto e o fogo baixo aqui, ó fogo bem baixo e tampa a panela agora tá e agora é só aguardar uns 15 minutinhos ela vai ela vai, vai baixando você vê que a tampa da panela nem fecha direito lá tá vendo ó nem fecha direito o fogo tá aceso e depois deixa adiantar a hora que tiver na fervura que já amolecer esses, é, os pedaços da abóbora, se sobe sozinho, não precisa ralar, não precisa nada ele cozinha, ele amolece tudo, tá? aí depois é só amassar com a concha mesmo uma escumadeira e aí beleza, já nós volto, deixa eu adiantar mais, para não ficar comprido o vídeo você lembra, que no, você lembra que no início do vídeo eu falei que não poderia pôr água, né? eu não pôs água de forma nenhuma Olha aí como é que a abóbora já está ficando cozida Olha aí, já está dissolvendo toda Ainda tem alguns pedaços ainda ó. Mas ela já está dissolvendo toda né, ó. Então agora aqui, ela vai acabar de cozinhar Vai acabar de solt soltando essa água e vai secando a água ao mesmo tempo Que aí a gente vai fazer aquele... Apurar o doce, como se diz, vai secando Aí no caos aqui eu vou fazer aquele doce para comer de colher, como se diz, né? Mas tem aí, eu pus pouco açúcar, mais ou menos como eu disse, que é 5kg de abóbora descascada, descascada prontinha já. Tá aí, eu, eu coloquei um quilo e meio de açúcar cristal. Isso fica no ponto certinho, tá? Pois cravo, canela, uma pitada de sal, né? A casquinha do limão, né? Que já tá cozinhando junto. Aí ó, dá para perceber. Vamos ver se eu acho algumas aqui. Ixi, agora é difícil achar que elas se perderam aqui no meio, viu? Mas tem. Olha lá, tá aí, ó. Caçinho de limão, tá vendo? É. Então, mas aí não precisa por água. A própria água da abóbora, olha aí, que vai tá ficando assim, depois ela vai secando, vai apurando. E você vai amassando depois com a. Quando ela estiver mais cozida, vai amassando com a, com a concha, com a espuma dele, tá? E dá certinho. E se fosse para cortar, para 5 kg de abóbora, você vai pôr é, mais ou menos 3 kg, 3 kg e pouco de açúcar para dar certo para cortar, que senão você não corta. Tem gente que põe um por um, mas eu acho que fica muito doce demais, né? É bom que ele fica crocante, aquele doce com a cacinha sequinha por fora, parece doce comprado. Mas pode por menos, põe para cada 5 kg, você põe uns 3,5 kg de açúcar, vai dar um ponto certinho de cortar. Eu tenho feito bastante assim, tá? Vamos pular um pedacinho, depois a hora que estiver quase pronto, eu volto a mostrar para vocês os resultados, tá? Então como eu falei, voltei aqui para mostrar para vocês, de mais um tempo E mostrar aqui o vídeo como é que tá. Né? Olha, a fervura, né? Tá fervendo, você tem que estar tá sempre mexendo. No fundo da panela para não grudar, né? Para dar dois, três minutinhos dá uma mexida, né? Tem muita gente que gosta assim, já come desse jeito assim e é uma delícia, tá? Ó. Agora, aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que põe o coco ralado, né? Que ainda não coloquei o coco, apenas aqui eu pus é, as casquinhas de limão, cravo, canela. Nela em pedaços, viu? E é o açúcar, né? E uma pitada de sal. Tem muita gente que já para assim ó, para comer desse jeito. ó lá, ele foi vendo, entendeu? Tá fervendo a fervura, mas tem que deixar. Agora, daqui a pouquinho, eu vou pôr a, o coco aí. Eu vou mostrar para vocês como é que tem o coco. Vou, me parar. vou inter parar um pouquinho, depois volta de novo. Então gente, esse aqui é o ponto de nós colocar o coco, coco ralado, sabe? No caso aqui eu já disse, 5 kg de abóbora já descascada, 1,5 um kg de açúcar, uns 12 cravinhos, 2 pedaços de pau de canela, casca de 3 limão médio, limão Tahiti, né? Verde. E aqui eu vou por, agora por 350 gramas de coco ralado. Olha só que delícia, ó. Ó, vou por 350 gramas de coco ralado e vou mexer bem. ó Vou mexer bem, vou mexer bem que agora ele ficar bem concentrado. Gente, é pena que você não ainda vídeo, ó, é colorido. Mas não, você não sente o cheiro, mas você precisa de ver o cheiro, o, o aroma, a delícia que está o cheiro desse doce de abóbora com casquinha de limão, que ele dá um cheiro gostoso, agora com coco ralado, né, e coco ralado já seco, coco, né, e 350 gramas para 5 kg de abóbora, meio quilo de açúcar, né, essa é a receita, né. E aqui agora é só deixar ele cozinhar mais por uns 25, 30 minutos para deixar ele bem apurado, sabe? Ele vai reduzir bastante aqui ainda Mas eu vou parar aqui para não ficar tão comprido o vídeo E daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês como fica, tá ficando essa delícia, né? Te garanto que você já tá com vontade aí de tirar um pouquinho disso aqui, ó foi num pratinho, hum, já dá para comer muito bem viu? muito delicioso, tá um cheiro gostoso tá? você imagina o doce de abóbora com açúcar é, cravo, canela, é, o coco ralado junto nossa gente, tá contagiante o cheiro disso daqui viu? tem que fechar bem fechado as portas do apartamento para para os vizinhos não chegar aqui, viu, porque já falaram para mim ali, já bateram na porta agora há pouco o que, que você está fazendo aí que está cheiroso? Fala, ah, fazendo um docinho de abóbora, né bom, daqui a pouco eu volto quando tiver no ponto já de apagar o fogo, tá bom? até daqui a pouco cortei eu cortei um pouquinho o vídeo, voltei, peguei um pratinho para mim é, tirar um pouquinho dessa delícia aqui, ó e mostrar para você. Olha só que delícia! Vou dar mais uma mexida. Olha só que delícia! E vou pegar um pouquinho dele preferência com uma casquinha de limão. Não vou pegar muito, não que está muito quente, viu? Muito quente mesmo. Mas você imagina que delícia que está isso daqui. Olha a casquinha do limão aqui junto, ó. Faz toda a diferença. Fica muito bom mesmo, de verdade. Se é servido, comer um pouquinho. Eu vou comer agora um pouquinho. Vou dar uma sopradinha aqui que deve estar tá muito quente. Nossa. Hum, que delícia, que delícia. Coisa boa, viu? Bom demais. É pena que você não, não viu o saborear aqui, mas... Hum. Que delícia, muito bom mesmo, viu Então aprende gente, esse é o famoso doce de abóbora caseiro Doce de abóbora sertanejo, como a gente faz lá na fazenda, viu Só que eu estou morando na cidade, fiz aqui na cidade Mas fui criado na, na fazenda, né, a gente sempre fazia Minha mãe, eu fazia, né Então é por aí afora Mas é uma delícia, então tá pronto aqui, ó Agora tá pronto, é só saborear, deixar esfriar um pouquinho e saborear do jeito que você gosta, né? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Abraço!